Bom, boa tarde para vocês, né? Sejam bem-vindos. A gente sabe que que vai rechear um pouquinho mais aqui o nosso encontro. A gente já faz essa essa introdução aqui para os primeiros dez minutos, né? O pessoal ir chegando e se e sentando e se ajeitando aí na, na, na poltrona para poder escutar essa essa grande referência nossa aqui, uma pessoa que a gente tem uma admiração compartilha de uma, uma grande admiração, que é o Paulo Crepaldi, Paulinho. Paulo, obrigado. Cara. Muito obrigado mesmo por aceitar o nosso convite aqui nesse evento conosco. É, aqui só tem seu fã, cara. Essa é a verdade. É, é, é. <risos> aqui só tem pessoas aí que te admiram, que veem o seu trabalho. É, ah, eu compartilho da opinião do, do João Carlos Porfírio. Ele, essa semana, relatou aí que ah, vi oral é uma fonte de conteúdo única dentro da indústria farmacêutica, né? Viorar um trabalho que você também realiza, em cabeça, dentre tantos outros, né? Você vai ter a oportunidade aí de falar um pouco, se apresentar. É, queria aqui deixar é, expresso aí em nome da benchmark, em nome de toda a nossa equipe, dos nossos parceiros, nossos amigos. Esse conteúdo, ele ele está direcionado para os gerentes. Vamos combinar o seguinte, tá, pessoal? É, vocês vão ouvir eu falando aqui só no início e depois é com o Paulinho, tá? Podem ficar tranquilos. Então eu queria só fazer as honras mesmo, receber você aqui, Paulinho, de braços abertos, dizer que o foco desse, desse evento, a gente tem aqui a participação de vários gestores da indústria farmacêutica, vários se inscreveram e vão estar aqui com a gente participando, interagindo também. Né? Temos aqui bens, nós temos aqui pessoas que já atuam na indústria e têm é um grande interesse em se tornar gestor também, então dessa vez a gente fez um evento mais selecionado, é, usamos essa plataforma que é possível interação, ah, tudo para que a gente tenha a melhor experiência possível, É para quem não sabe, a benchmark tem esse foco de entregar valor para o gestor da indústria farmacêutica, esse é o nosso principal objetivo, é todo o nosso desenvolvimento toda a Dejamos. Dejamos. Dejamos. Tudo, tudo, tudo E a cada dia a gente evolui E aprende cada vez mais com esses gestores Que estão atuando A nossa intenção é entregar valor para o gestor E é nesse momento que a gente começa A, a ver que Existem aí parceiros Existem pessoas com foco também Em entregar grande valor Para o mercado, para a indústria farmacêutica Um desses é a ING Marketing And Training Que é a empresa do Paulo Crepaldi, do Sérgio Cardoso, que infelizmente não pode estar aqui hoje com a gente também. E a gente começa a ver que a gente é, interage com, com pessoas de grandíssimo valor. Então, um prazer ter você aqui conosco. Seja muito bem-vindo. tá? E esse momento é seu com os nossos amigos. Tá, tá certo, Celso. Bom, queria agradecer, Celso, a Bente, todo mundo, é, pelo convite, carinho assim enorme que vocês me tratam né, pelas palavras que vocês usam acho que eu na verdade eu enxergo assim todo mundo que está aqui essas telinhas os que eu tô vendo para mim são todos meus colegas e eu acho que a gente está todo mundo uh, procurando a mesma coisa estamos em busca da mesma coisa e o, o que me encanta participar de projetos como esse é o que eu sou apaixonado fazer que é compartilhar eu acho que a gente está num, vivendo no num mundo hoje que a gente tem uma grande vantagem de poder compartilhar histórias, compartilhar conhecimento, é, e eu acho que esse é o grande objetivo. Eu não sei mais ou menos do que ninguém, é, mas eu quero trazer um pouquinho dessa experiência que eu tenho, eu vou contar para vocês como que eu atingi essa experiência, é, mas para falar um pouco para vocês. Eu preparei alguns temas para a gente conversar, eu quero tornar isso um pouquinho muito mais. Eu vou falar, mas também quero escutar de vocês. É, para que eu possa contar como que alguns modelos aplicam é, essa dúvida, é, como que a gente ensina gestores sobre esse determinado tópico, ou seja, eu quero que isso seja muito mais um diálogo, seja que ah, não quero falar, que você escreva que eu possa ler, ou alguém lê para mim, o Celso, o Luiz, alguém lê para mim, e a gente discute isso, é, ou se quiser falar, fique à vontade, me interrompa, pergunte, discordo, eu não sou dono da verdade e nem vim trazer aqui um milagre. Eu não quero resolver o problema de ninguém para sempre aqui, não. É, na verdade, vim trazer para vocês alguns modelos na qual eu trabalho e venho trabalhando é, nesses últimos anos. Tá? Então, só para vocês conhecerem, a, a minha história em liderança começou com um caso atípico. É, para quem não sabe, eu sou médico veterinário de formação essa é a minha graduação, seis meses trabalhando como médico veterinário, meu chefe me chama e fala, Paulo, eu tenho duas coisas para te contar, a primeira é que você está demitido, e a segunda é que você é tudo menos veterinário. É, isso, eu tinha acabado de sair da faculdade, estava é, meio perdido, eu sei que é, todo mundo aqui há de concordar comigo que 17 anos para você escolher a tua profissão, eu acho que a gente é muito novo para definir alguma coisa, escolher alguma coisa, e eu escolhi medicina veterinária achando que era o caminho mais correto para mim. E esse meu chefe me despertou uma coisa dizendo assim, será que eu estou no lugar certo ou não? É, fui embora seis meses, falei vou ter que procurar outro emprego ou talvez esteja na área errada. É, fui embora para casa e algumas semanas depois, um amigo que estava trabalhando numa consultoria em treinamentos nos Estados Unidos, me liga e fala Paulo, o que você está fazendo? Eu falei, nada. Eu falei, acabei de ser demitido. Ele falou, é o seguinte, cara, não tenho nada legal para te oferecer. A única coisa que eu para te oferecer é o seguinte, estão precisando de um cara para ficar na parte de estoque de uma consultoria americana para montar material, botar numa caixa e despachar para correio. Por que é que eles precisam de um... Por que é que eu pensei em você? porque você fala português e, na maior parte das vezes, eles conversam com alguém que fala em espanhol. Eu falei, então eu acho que você é o cara mais adequado para assumir essa vaga. Eu nem sabia para onde eu estava indo. A única coisa que me interessou foi que eu estaria indo para Califórnia, San Diego, eu falei, não deve ser nada ruim para ir embora para San Diego. É, com meus 23 anos de idade, e aceitei esse desafio. Quando eu chego lá, eu descubro que eu estou na no maior centro de estudos americanos, chamado The Center for Leadership Studies, que é a empresa responsável pela liderança situacional no mundo e todos os programas que envolve, e eu era o um estoquista. Eu simplesmente ficava. É, eu não sei se está todo mundo acostumado, mas material de treinamento antes, gente, era em fichário. Então, como que era que a gente tinha que fazer? Eu tinha que pegar o fichário, pegar a capa impressa, colocar dentro do aplastiquinho para transformar aquilo num fichário da capa daquele treinamento. Aí tinha mais. Eu tinha que pegar o que a gente chamava das abas e colocar quantas abas eram para dividir os módulos. E tinha que furar com o furador certinho, no tamanho certo do fichário para colocar o conteúdo. Fechava, botava dentro de uma caixa, mandava para o FedEx ou para a UPS nos Estados Unidos para ir treinar alguém nesse mundão aí, esse trabalho que eu fazia, não tinha ideia do que eu ia fazer, um dia um dos consultores que é o Dr. Hersey, que é o dono da empresa, me viu fazendo isso e perguntou se eu tinha curiosidade de conhecer a, é, e ser um facilitador, eu falei, cara, não sei nem o que é um facilitador e nem sei se eu tenho capacidade para isso, ele falou assim, relaxa, a gente vai descobrir eu só vou te dar uma tarefa agora. Você tem um ano para frequentar minhas aulas na universidade e se, se eu achar que você for bem nas minhas aulas e nos projetos, eu mesmo te ensino. Eu frequentei durante um ano as aulas dele, então era toda quinta-feira e toda terça-feira, a cada duas terças eu ia à noite, sentava lá como convidado, assistia às as aulas dele, fazia os projetos como convidado, não recebia nota, não recebi diploma, não recebi nada. E no final desse um ano ele me treinou como facilitador e eu descobri que eu amava conversar com pessoas. Então descobri uma paixão de trabalhar com pessoas. E o Vioral, que é esse podcast que todo mundo tanto fala, veio exatamente com essa ideia. Eu tenho 10 anos trabalhando na indústria da saúde, só com a indústria da saúde, basicamente. E nesses 10 anos eu conheci tanta gente, tanta gente que eu comecei a achar que era uma baita sacanagem essas histórias ficarem só na minha mente. Porque, cara, não pode ser que eu acabei de conversar. Então, eu tinha oportunidades incríveis, gente. Então, assim, semana passada, para vocês terem uma ideia, eu estava em um advisory board com os maiores cirurgiões de cabeça e pescoço conduzindo uma reunião com eles. Então, eu conheci, por exemplo, um cara chamado Paulo Kowalski, é o maior cirurgião de cabeça e pescoço do mundo. É o cara que mais opera estrangeiros no mundo. É o primeiro médico a fazer uma cirurgia utilizando robôs no mundo. Então, assim, eu estava sentado com esse cara num almoço, escutando as histórias dele e aquilo eu voltava para casa e essa história ficava comigo. Eu conheci o presidente da Bristol, ele me contava uma história, eu voltava para cá e essa história ficava comigo. Eu falei, calma, cara, a internet, se a internet nos deu muita coisa ruim, nos deu muita coisa boa também. E uma das coisas boas é a oportunidade de compartilhar. Eu acho que é o que a gente está fazendo agora. Essa oportunidade que ela deu de vocês me conhecerem, eu conhecerem vocês e isso virar um relacionamento, é, eu acho que é a grande sacada do mundo de hoje. tá? É, só para colocar para vocês em termos de entendimento, tá? É, a gente tem que ter na nossa cabeça que no, no, no mundo em si, a gente está passando por uma grande disrupção. Tá? É, a humanidade, como a gente conhece, que a gente chama de uma, do ser humano moderno, que é esse ser uma, o homo sapiens, é uma história aí de mais ou menos 200 mil anos aí que existe. E nos últimos anos, essa história vem sendo alterada de uma maneira que nunca foi em toda a sua história. Toda a sua história. E isso que a gente está vivendo, nenhuma outra geração vai viver. A gente tem a oportunidade de estar tá vivendo... Por exemplo, eu nasci na década de 80. Então, eu falo internet com sotaque, porque eu nasci não existia internet. Eu tive que aprender a usar internet. Né? Eu usava Barça para pesquisar, Mirador. Né? Hoje o cara faz um trabalho no Google 10 vezes melhor do que eu faria naquela época. Né? É, e a gente tem que entender, hoje a gente está vivendo essa geração que nasceu no clique. Por que, que essa geração hoje, a gente, as pessoas falam, ah, uma geração com muita pressa. Não é que ela tem muita pressa. A cultura que ela vive é uma cultura da acelerada. Então, assim, se nós como gestores, nós como contratantes, e se a gente mesmo, se estamos nessa geração e a gente não entender isso, a gente não consegue conviver com outras gerações. Né? Então, existe realmente, a gente é uma geração mais acelerada, uma geração que aprendeu é, muita coisa é, via internet. Né? Então, a gente tem que entender. Então, o que, que acontece? Só para vocês terem uma ideia é, desse mundo que a gente está vivendo. São 25 anos e aconteceram cinco grandes ondas de disrupção. Tá? Ah, a primeira onda que a gente tem dentro dessa síntese é o que a gente chama da onda da web. Então, a primeira onda de disrupção foi a, a entrada da web. Ou seja, alguém chegou e falou assim, galera, tudo tem que ser virtual. Então, você começa a ver todo mundo querendo ir para o mundo virtual. Então, vamos construir site, eu quero estar no mundo virtual, eu preciso estar lá, eu preciso estar nesse mundo virtual. Depois veio o que a gente chama da onda da pesquisa, do search. Que é o quê? Eu preciso que tudo seja visível. Que foi a entrada, a grande sacada do Google. Né? Ela falou assim, cara, se todo mundo está no mundo virtual, alguém precisa indicar para essas pessoas onde ir, como encontrá-las. Então essa é o que a gente chama da onda do search, da pesquisa, visível, tudo tem que estar visível. E aí veio uma terceira onda, que é a onda do social, do social, que é, o, que é isso, é o transforme tudo em compartilhável. Né? Que é hoje, que eu diria para vocês, uma onda que já passou e que muita empresa ainda, muito gestor está sofrendo. Por quê? Se tem uma coisa, gente, que o ser humano aprendeu é não conte sobre suas fraquezas. E quando você entra num mundo que fala tudo tem que ser compartilhável, cai por terra isso. Porque você está falando assim, eu vou saber suas fraquezas e vou saber suas forças. E não tem problema nenhum em saber. Então, tanto que existem muitos líderes na empresa que ainda acham que ele tem que ser visto como Superman. É o cara à prova de bala, é o cara com um peito de ferro, de peito de aço, é o cara que vai resolver todos os problemas. E isso, a onda da disrupção já mostrou pra gente que não é assim. E aí a gente entrou numa quarta onda, que é a onda do mobile, né? Ou seja, transforma tudo em responsível. Tudo que você tinha no mundo virtual precisa ser lido pelo celular, pelo mobile. Né? Que é essa onda que a gente está vivendo. Então, muitos de vocês devem estar com o celular na mão, né? eu acho, até brinco às vezes, né, cara? Essa ferramenta Zoom nos dá uma oportunidade que é incrível, cara. Você pode estar no banheiro agora e assistir nessa palestra você de papo. Né? Coisa que jamais é poderia ter pensado na história. Né? É, então, isso é inacreditável. E aí, gente, a gente vai entrar na quinta onda, que ainda ela começou a pintar agora, mas ainda não surgiu. Qual que é a quinta onda? É a, quinta, a onda do voz. Ou seja, transforme tudo em conversacional. As pessoas não vão querer mais digitar, as pessoas vão querer falar. Então, você começa a ver o surgimento de todas as máquinas de voz a Siri do iPhone, a Cortana da Microsoft, a Alexa da Amazon, e assim vai. Só para vocês terem uma ideia, a empresa de, uma das maiores empresas de tecnologia, a Gartner, ela fala o seguinte, que até 2020, a gente vai estar tá falando muito mais com robôs do que com nossos cônjuges. Se você parar para pensar, a gente já faz isso hoje. Provavelmente a gente está falando muito mais com robô do que com ser humano. Quanto, quem não, aqui não fala, por exemplo, vai usar o Waze, em vez de digitar o endereço, não fala. Rua, plá, plá, plá. Você já está falando com o robô aqui. Né? É, quem aqui também não fala com a Siri? Qual, que é, a tem... Qual é o tempo hoje? Como é que vai estar tá hoje o tempo? Você está falando com o robô. Quantos de nós, e quem tem filho sabe disso, que o filho não digita mais no YouTube? Ele pergunta para o YouTube. Galinha pintadinha, que é mais fácil dele, do que ele digitar. Ele aprende a falar primeiro. Então, a, a gente precisa entender porque tudo isso impacta a questão da gestão. Né? A grande discussão hoje é exatamente isso. É a gestão, what, grupos de WhatsApp na empresa, isso é gerir? É gerir. É, faz parte da tua gestão. Você né? precisa saber, precisa criar regra, precisa criar regra. O grande problema é que o, o, a internet nos trouxe uma grande bagunça é, e uma grande anarquia em tudo. E o que a gente precisa saber fazer como gestor é colocar regras em tudo isso. Então, só estou contando para vocês entenderem um pouquinho desse histórico, da onde a gente está chegando e para onde a gente a, a está gente indo. Tá? É, eu não, não tenho ideia muito quantos de vocês estão em celular ou, ou, ou se estão no computador, mas o que eu vou pedir para vocês é se vocês puderem agora, tiverem ou no celular ou tiverem um computador do lado ou outra ferramenta, é, se vocês puderem acessar... É, uma página que eu vou eu vou digitar aqui. tá é, Quem não conseguir acessar agora, não tem problema. Eu vou enviar no final do nosso bate-papo hoje um link. É, esse link de todos os relatórios e informações que eu estou trazendo, eu vou jogar dentro desse link para todo mundo baixar. E se vocês quiserem ler com maior profundidade um relatório. Então, por exemplo, eu vou trazer para vocês o relatório do Future of Jobs, da World Economic Forum. Eu vou deixar ele completinho para vocês. Todos esses relatórios eu vou deixar nessa pastinha de tudo que a gente conversou hoje. Para quem quiser baixar e depois ler, possa ler. Então, para quem puder é, acessar esse site que eu coloquei agora, é, vai nos acompanhar. Quem não puder, não tem problema. Depois eu vou. Tudo que eu colocar aqui né, nesse site, eu vou dar para vocês nessa pastinha aí no final. Então, não se preocupem. É só para gente tornar um pouquinho o nosso bate-papo é, participativo com quem puder. É... Quem acessou esse site, vai ver que ele vai pedir uma senha. Quando ele pedir a senha, você vai digitar exatamente essa que eu coloquei para você. E aí você provavelmente vai estar vendo a mesma tela que eu, que é a liderança e habilidades do futuro. Vai estar no Instagram e no LinkedIn para quem quiser entrar em contato. E a gente vai conversar dessas duas maneiras. Eu vou conversar aqui com vocês e algumas coisas vão aparecer por aí também nessa telinha. É, então, já estou vendo que o pessoal já está clicando no coraçãozinho de curtir aqui. Então, estou vendo que tem o um pessoal que já está acessando. Legal. É... Depois, no final, esse essa apresentação que está nessa ferramenta aí que vocês estão acessando, vocês podem fazer o download também, tá, gente? Então, de novo, 100% do que eu estou trazendo para vocês é compartilhado. Eu não quero guardar nada para mim. tá Ainda mais porque eu quero agradecer de coração que vocês estão Trocando esse tempinho para não ver Tottenham e Liverpool daqui a pouquinho, tá? Mas eu garanto para vocês que eu não vou falar muito. A gente vai assistir esse jogo também. Tá? Vou deixar o sal. Então, uma brincadeirinha. A gente está aqui na Liga dos Campeões da Indústria da Saúde, a nossa Champions League aqui, né? É, para falar um pouquinho sobre liderança. Primeira coisa, para quem estiver acessando a plataforma, eu vou pedir para que você responda uh, para mim algumas perguntas que vão aparecer aí para vocês. Então, olha só, quando eu estava é, pensando no que eu iria falar para vocês hoje, eu, eu me deparei com essa frase. A alegria em liderar vem ao ver os outros atingirem mais do que eles achavam que eram capazes. Eu parei para pensar e falei assim, cara, é exatamente isso. Se eu tivesse que dar uma dica hoje para algum gestor, Seria exatamente essa. Cara, quando você olha a tua equipe, aquele teu par, aquele teu liderado, a tua alegria deveria ser ver eles fazerem muito mais do que você faz hoje. E por muito tempo, isso foi visto como o um contrário. O gestor falava, esse cara não pode ser melhor que eu. Eu não posso deixar ele chegar no meu nível. Eu vou esconder a informação dele. Eu não vou entregar essa informação dele, porque se ele souber, ele sabe mais que eu. Né? e hoje tem que ser visto ao contrário até porque o que a gente tem que entender é que grande parte das empresas não está mais criando um nível hierárquico ela está criando uma estrutura flat, reta onde você não tem mais um nível para subir, muito pelo contrário eles esperam que naquele projeto você consiga liderar aquela pessoa que talvez só vá trabalhar de novo daqui dois anos então a gente precisa entender que eu preciso tornar todo mundo muito mais capaz do que eu se eu quero ter realmente uh, alguma coisa em troca da minha empresa. Então, eu, eu gostei muito dessa frase quando eu estava construindo. Então, minha primeira perguntinha para vocês, se vocês tivessem que botar um ranking para vocês, quais seriam as top 5 habilidades necessárias para o futuro? Quais que vocês acham que é, ficou em primeiro, segundo, terceiro, quarto ou quinto lugar? Respondam aí, utilizando essa ferramentinha. Se você acha que em primeiro lugar é a resolução de problemas, deixa ela em primeiro lugar. Se você acha que é pensamento crítico, se você acha que é criatividade, se você acha que é gestão de pessoas, ou se você acha que é coordenar em equipe. Essas cinco habilidades, qual que você considera ser em primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto lugar? Então, vou deixar vocês para responderem aí. Podem clicar. E, e, e é verdade, Celso, essa gestão do medo, para mim, não deveria nem existir mais. Tá? Então vamos lá, vou pedir para vocês responderem, estou recebendo respostas, já tem quatro pessoas que responderam, eu estou vendo o número de pessoas aqui. Ó. Por enquanto, gestão de pessoas está em primeiro lugar, em segundo está resolução de problemas complexos, Olha lá, foi para criatividade, em segundo lugar está criatividade, resolução de problemas complexos em terceiro Coordenar em equipe em quarto e pensamento crítico em quinto. Né? É, olha só que legal. É, ó, pensamento crítico, agora acabei de receber mais uma resposta, foi para quarto e coordenar em equipe foi para quinto. Gestão de pessoas estão tá em primeiro, quase empatadinho aí com criatividade. Né? Então as pessoas estão respondendo, ó, já temos 10 respostas, legal. Então, só para falar para vocês, é, da onde que eu tirei isso? É, o Fórum Econômico Mundial. E por sinal, gente, vocês têm que colocar esse site do World Economic Forum, eu vou digitar ele aqui para vocês, esse site tem que estar na, na, sempre é, na, na manga de vocês para a fonte de pesquisa do que está acontecendo é, no mundo. Tá? É, o World Economic Forum é uma fonte hoje precisa do que está acontecendo em vários aspectos do futuro e do presente das nossas vidas. Então, por exemplo, eles têm um relatório falando sobre o futuro do trabalho. Esse relatório completo em PDF, eu vou colocar naquela pastinha lá. Tá? Então, por que, que eu perguntei dessas cinco habilidades? Porque o World Economic Forum fez sim um trabalho sobre isso, comparando quais eram as top habilidades de 2015 e quais serão as top habilidades de 2020. Para vocês terem uma noção e compararem, em primeiro lugar, em 2020, é resolução de problemas complexos. O que, que isso quer dizer? Que você, para estar no mercado de trabalho hoje, precisa ter como número uma habilidade saber resolver problemas complexos. Em segundo lugar, está pensamento crítico. O que, que é pensamento crítico? Pensamento crítico era o que a gente chamava do pensamento fora da caixa. Eu preciso olhar aquilo saber e ter um olhar crítico e não simplesmente falar, olha, é como se fazia e já que se fazia assim, eu vou deixar sempre feito assim. Tá? Terceiro lugar, criatividade. Né? Ah, Paulo, mas eu não sou criativo. Isso é mentira. Todo mundo aqui é criativo. Quem nunca mentiu para o pai e para a mãe dizendo que ia dormir fora na casa do amigo e não foi na casa do amigo que dormiu. Então você foi muito criativo para criar suas histórias, para que teu pai e tua mãe deixasse você sair à noite. Então, essa coisa de criatividade, vamos deixar para lá. Todo mundo é que sabe ser criativo. E isso está ranqueado em terceiro lugar. Quarto lugar, gestão de pessoas. Por acaso, em 2015, gestão de pessoas era em terceiro. Ou seja, está ali entre os top 5 ainda. E em quinto e último lugar, coordenar com os outros. Então, esses são os top 5 habilidades necessárias até 2020. Primeiro lugar, resolver problemas complexos. Segundo lugar, pensamento crítico. Terceiro lugar, criatividade. Quarto, gestão de pessoas. Quinto, coordenar com os outros. Então, é extremamente importante. Se nós estamos procurando hoje treinamentos, cursos, habilidades para se aprimorar, eu focaria nesse top 5. Hoje, tá? Esses são os top 5 que a indústria vai estar procurando e já estão procurando. Tá? Por que, que eu estou falando isso? A gente não quer mais só o super técnico. Porque antigamente era muito isso. Eu quero um cara que é extremamente técnico, é expert naquele assunto. O problema é que esse cara é facilmente substituível. Gente. Se você é só técnico naquele assunto, é muito fácil de substituir. Eu pego um outro cara que acabou de sair da faculdade com aquele conteúdo muito mais novo que o teu e te substituo porque você não tem nenhuma outra habilidade para acrescentar, porque você é extremamente técnico. Então hoje a gente tem discutido o que a gente chama hoje da... Do, do colaborador híbrido. O que é o colaborador híbrido? Ele precisa ser técnico, mas ele precisa ter isso que a gente está falando das habilidades, que é o que a gente chama de soft skills. O que é soft skill? Habilidade humana. Tá? É super necessário. Os RHs e os, os recrutadores estão querendo saber como que é a sua habilidade humana. Como é, que você, como é que você pensa sobre gestão de pessoas? Como que é o teu lado criativo? Como é que você pensa criticamente? Como é que você resolve o problema complexo? Como é que você coordena com outros? Porque isso é primordial nas empresas. Principalmente nesse grupo que a gente está falando, que é um grupo que está falando de, basicamente, pessoas que querem ingressar na indústria da saúde ou já estão trabalhando nessa parte, ou na força de vendas ou no marketing. Você sabe, você precisa de qualquer um desses aí. Você é exigido isso constantemente. Tá? Então, essa era a primeira coisa que eu queria é, trazer para falar para vocês. Então, isso está nesse relatório do Future of Jobs Reports que eu vou estar tá colocando é, lá para vocês. Tá? Qual que é o problema do soft skill, dessas habilidades humanas? Que ela não garante que a gente não será resistente a novas experiências. Então, o que acontece? O grande problema é a resistência a novas experiências. Então, aqui vou deixar outra dica para vocês. Quem não assistiu ou não leu ainda, eu recomendo para vocês Brené Brown. A Brené Brown hoje tem um dos maiores TED Talks do mundo, o mais assistido do mundo, e acabou de soltar no Netflix uma hora da sua palestra. A palestra dela fala sobre o quê? Vulnerabilidade. Que é o que ela está falando hoje com os CEOs das grandes empresas. Você não pode... Se você quer ser corajoso, você precisa ser vulnerável. As duas coisas andam juntas. Não tem como você ser vulnerável, não tem como você ser corajoso, sem uma outra coisa. Você precisa arriscar. Você precisa experimentar novas coisas. Você precisa aceitar o erro. Tá? Tanto que se vocês pegarem hoje, gente... Está havendo uma grande discussão hoje sobre o programa do Justus, é, que fala exatamente disso. né O justos tem uma coisa muito assim, é, você não pode errar, você errou, está demitido. É, a gente hoje está falando ao contrário. Eu quero que você erre. É, mas, sim, e eu quero que você erre, mas eu quero saber que esse teu erro era tentando uma experiência nova, tentando inovar no meu mercado, tentando mudar alguma coisa. Porque isso é muito válido para as empresas. Toda empresa que chega para mim e fala Paulo, eu queria que você me ajudasse a descobrir o, uma nova experiência o novo. Eu falo, ferrou, cara. Também não sei. Se eu soubesse, eu estaria milionário. né? É, isso tem que ser incluído na tua cultura. Tem que ser nosso. Eu não posso ter medo de arriscar. né? Eu não, ter, eu não posso ter medo da minha vulnerabilidade. A vulnerabilidade tem que ser o meu ponto forte. Então, essa fica a minha recomendação é, para vocês assistirem ao TED Talk ou Netflix da Brené Brown e quem puder comprar o livro dela é, também. tá? Por que, que eu estou falando tudo isso, gente? Nós estamos vivendo hoje a chamada economia da inteligência artificial. O que, que é a economia da inteligência artificial? As tarefas estão sendo tomadas por algoritmos. tá? Então, hoje, toda tarefa, estão tentando criar um algoritmo para que seja feita aquela tarefa. Você, na indústria da saúde, como força de vendas, como um consultor, como um gestor, como um gerente de produto ou de marketing. Se você estiver fazendo tarefas que são repetitivas, se você estiver executando tarefas que qualquer robô possa fazer, você não será mais necessário dentro da indústria. Então como que a gente faz para não se parecer com robô, sendo o mais humano possível? A grande força de um consultor é a sua habilidade de relacionamento, de ler uma emoção, de saber ler a feição daquele cara na hora, de você chegar hoje num consultório médico e você ter aquela visão ambiente, olhar, opa, tem um quadro ali que ele foi para a Austrália, tem um troféu aqui de tênis, tem aqui na mesa, opa, essa foto não tinha, eu vi, eu vi mês passado, essa foto não tinha da filha dele que acabou de graduar. Opa, ele acabou de colocar. Por quê? Porque tudo isso é coisas que o robô não consegue fazer ainda. E que isso é nosso, o ser humano. A habilidade de conseguir enxergar, a habilidade de chegar hoje um alguém no meu escritório e eu falar assim, opa, essa pessoa não está usando o cinto e ela sempre usou cinto. Será que não está acontecendo alguma coisa? Ela esqueceu o cinto por alguma coisa saiu apressado de casa, deve ter acontecido alguma coisa. Será que eu, como gestor, não tenho que chamar e perguntar o que está acontecendo? Será que esse não é o meu papel? Então, é isso que a gente está falando. então Cada vez mais as tarefas estão sendo tomadas por algoritmos. Então, as habilidades humanas, que a gente chama das duráveis, estão se tornando um plano de segurança para a carreira. Esse que é o grande quebra. Vamos voltar para a ferramentinha para quem está acessando lá, o Mente. É, eu vou passar para a minha próxima pergunta. Qual que você acha que são as tendências que estão transformando o mercado de trabalho? Selecionem lá. Então, a flexidade para trabalhar e soft skills empatados, soft skills passa na frente, então. Vamos falar. Essa é uma outra pesquisa que foi feita pelo LinkedIn recente. Olha o que o LinkedIn fez. Falou com 5 mil profissionais de RH e recrutadores do mundo todo. Para perguntar exatamente isso. O que, que você acha que está transformando o mercado de trabalho? 91% deles disseram que é o soft skills. 72% disseram que é a flexibilidade para trabalhar. 71%, quase que empatado, disseram que são as habilidades e as tendências do anti-assédio, que é uma coisa que está sendo muito discutida hoje. E com 53% é a transparência nos pagamentos, nos salários. Então, são quatro tendências que estão transformando o mercado de trabalho e que foi feita uma pesquisa super recente agora do LinkedIn, dizendo assim, cara, se você não sabe o que é soft skill, está mais do que na hora de você pesquisar o que é. Está mais do que na hora de você procurar o que, que é isso. Tá? porque é extremamente importante a gente ter a ideia do que é, se a gente tem ou não tem, o que está faltando para nós e como é que é. A mistura da expertise técnica com habilidades humanas, segundo o Burning Glass Report, que é outro relatório que vai estar tá na tua pastinha também, diz que garante maiores salários na indústria da saúde. Então, eles fizeram uma pesquisa olhando os profissionais que misturam, são híbridos, soft skill, soft skill, e técnicos. E perceberam que esses caras são os caras que têm maiores salários na indústria da saúde. Tá? Então, é extremamente importante a gente entender isso. Eu vi aqui que até colocaram a questão do robô. Realmente, é, trabalhar com robôs é uma realidade, não tem como a gente escapar. Para vocês terem uma ideia, e eu vou escrever aqui, está é, sendo discutido o que a gente chama de Cobotic. Cobotic é a cooperação humano-robô. É, porque olha só o que eles estão estudando, olha que incrível isso. Eles estão estudando assim, imagina você gestor e você tem duas pessoas na tua equipe. Uma delas é um robô e uma outra é um ser humano. Então, eu tenho lá na minha gestão, Então eu sou um gerente distrital ou eu sou um gerente de marketing, eu tenho lá na minha equipe, eu tenho um consultor que é um ser humano que está indo visitar um médico e eu tenho um outro consultor que é um robô. É um robô vídeo que marca por Skype e faz a visita para o médico também. A pergunta que eles estão fazendo é, você como gestor, como é que você vai fazer para motivar o ser humano, sabendo que o robô nunca erra, faz mais rápido que o ser humano, não precisa descansar e nem se alimentar? Essa está sendo a grande discussão. Como que eu motivo um ser humano que trabalha lado a lado a um robô? Eu vou errar, Vai ter dia que eu vou estar chateado, que eu acordei morada, aconteceu alguma coisa em casa. O robô não. O máximo que pode acontecer com o robô, gente, é a gente ter uma pane de energia elétrica e ele não funcionar no dia. Ou a internet cair. O ser humano tem muitas mais variáveis. Então, isso está sendo muito questionado. É o grande questionamento hoje. As pesquisas e estudos estão indo para esse caminho agora como que a gente vai ensinar um gestor a liderar um humano e um robô que trabalham lado a lado. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia do que, que a gente está começando uh, a falar. A única maneira, de, gente, da de gente aprender o jogo, que é o soft skill, é jogando. Tá? Então, Paulo, como que eu aprendo soft skill? Você tem que jogar, jogar, jogar. Treinar, treinar, praticar, praticar, praticar. Então, Paulo, eu quero ter mais empatia. Como que eu faço? Não existe uma fórmula. Eu posso te indicar 30 livros. Eu posso te indicar 40 artigos. Você pode ler todos. Não significa que você vai conseguir. Você tem que praticar, tem que tentar. Você tem que receber um feedback, saber das pessoas. Olha, eu fui empático, fui ou não fui. Onde eu errei, onde eu não consegui. Infelizmente, soft skills é assim. Eu tô sendo um bom gestor? Como é que você sabe? Você só sabe se as pessoas te responderem. Não tem como. Por quê? Porque soft skills é assim. ó. Uma coisa é a minha intenção. Eu tenho uma intenção... De ser um líder colaborativo. A outra coisa é o que está acontecendo. A minha intenção é essa. Mas qual que é a percepção? tem intenção é diferente de percepção. Percepção a gente só pega o que a gente conhece, que é muito falado, que é o tal do feedback. né? Não tem como a gente escapar do feedback. A gente precisa... Né? Seja ele formal ou informal, é a única maneira de você conseguir aprimorar soft skills. Tá? É jogar. Você precisa jogar. Tá? Definição de soft skills. É uma combinação de capacidades que compreende empatia, inteligência emocional, criatividade, colaboração, comunicação, escutativa, tudo isso. Tá? É... Eu vou até colocar aqui... E até vou pedir para vocês jogarem é, aqui no chat. É, o, alguém sabe, poderia me definir o que, que é escutativa? Porque isso é o grande questionamento. Todo mundo fala, Paulo, eu preciso ser um, um ouvinte ativo. O que, que é ser um ouvinte ativo? O que, que é uma escutativa? Se alguém puder colocar, escrever o que acha que é. Não, não é prova. Ó, tem aqui ouvir e entender. Entender. Quem mais? O que vocês acham? É estar presente na conversa. Legal. Ter empatia com o outro. Vamos ver: empatia, ouvir tentando se colocar no lugar de quem está falando. É comunicação. Ouvir, sentir e participar ativamente da conversa. Interagir. Se colocar no lugar do outro. Ouvir o interlocutor sem fazer mais nada inclusive pensar na resposta. E, e, e é exatamente isso. Ah, ó, confirmar o que o outro quis dizer, muito bem. Isso é como você sabe que você fez a escutativa. Então, legal, olha só. Escutativa é realmente isso. É, é você estar presente. tá Então, escutativa é estar presente. O problema é a gente estar tá presente nos dias de hoje. Porque o, a, o nosso cérebro, gente, é uma máquina incrível. a gente Ele não para. E o problema da escutativa é essa, porque se a pessoa está falando e eu estou formulando a resposta enquanto a pessoa fala, eu não estou fazendo a escutativa. Então é isso que você tem que começar a perceber. Quando a pessoa está falando, eu estou formulando resposta? Estou, não estou fazendo escutativa. Porque você já está tentando dar uma resposta para algo que nem terminou. Você perdeu alguma coisa, o nosso cérebro não consegue ser multitarefas como a gente acha que consegue. O multitask não é um trabalho do cérebro humano. tá? Ele tem dificuldade para isso. Porque ele precisa focar numa coisa ou outra. Por isso que o mindfulness vem sendo hoje uma grande ferramenta do estar presente. tá? Então, é, é, é isso que eu deixo para você. Então, isso é escutativa e é extremamente importante como uma das habilidades do soft skill. Tá? Então, isso é muito importante. Vamos continuar. Então, eu vou definir. A gente vai falar de liderança... Eu vou tentar simplificar para vocês o que é liderança. Liderança é uma tentativa de influenciar. Toda vez que você tenta influenciar alguém, você está exercendo liderança. Olha que legal. Pode ser influenciar um par, pode ser influenciar um liderado, pode ser o teu chefe, pode ser um colega, um amigo, um, a tua esposa, o teu marido, o teu namorado, a tua namorada, o teu filho... Toda vez que você tenta influenciar alguém, você está exercendo liderança. Só com essa definição, eu quebro para vocês a ideia de que liderança é necessário hierarquia, porque se qualquer tentativa de influenciar é liderança, significa que eu não preciso ter posição hierárquica para liderar. E aí que está a grande coisa que ninguém entende. Eu posso ser o líder daquele determinado assunto porque eu sou o cara que mais entendo daquilo naquele momento. Mas eu posso estar do lado de um chefe meu que, hierarquicamente, é maior que eu. E eu estou exercendo liderança naquela hora. Então, liderança é uma tentativa de influenciar. É assim que o Dr. Hersey coloca, é assim que na liderança situacional a gente coloca. E por isso que a, a palavra influência se tornou hoje a grande palavra da gestão de pessoas. Tá? É uma tentativa de influenciar para qualquer lado. Isso é a liderança. Uma outra coisa que eu queria trazer para vocês é a palavra poder. Tá? Que é uma coisa que todo mundo confunde também. Porque poder a gente enxerga como pejorativo normalmente. Negativo. E não é. Tá? Influência. Influência é a tua tentativa. Ou seja, influenciar é, é o, o quanto de energia eu tenho para poder influenciar. Poder é o tanto de potencial de influência que você tem. Então, na hora que eu vou influenciar alguém, eu preciso parar para pensar e falar assim, se eu for influenciar hoje, por exemplo, o Luiz ou o Celso, qual que é o meu potencial influenciá-los? Se eu tenho muito potencial, eu tenho muito poder para influenciá-los. Se eu tenho pouco potencial, eu tenho pouco poder para influenciá-los. E aí, o que acontece? Olha que engraçado. As pessoas, então, se confundem. Então, na ferramentinha do mente, eu vou pedir para vocês responderem para mim. O que, que você acha que é poder de posição? Porque existem vários tipos de poder. O primeiro que eu quero ensinar para vocês é o poder de posição. O que é poder de posição? Respondam lá. Quem não tiver no mente pode responder no chat, no chat aqui também. O que, que você acha que é poder de posição? Como que a gente consegue poder de posição? De onde que ele vem? Então, ó, poder de posição da imposição, usar da posição para influenciar os demais, ser um influenciador baseado na posição hierárquica. Poder de, poder de se colocar onde você está inserido no contexto. Com todas as respostas. Então, postura e conhecimento sobre poder da hierarquia, a gente colocou. Olha só, que legal. Para vocês terem uma ideia, ó, vem de, um, de uma possível pré-validação que só se permanece com a comprovação deste poder. É verdade, uma pré-validação de quem? Da empresa. Porque quem te dá poder de posição é a empresa. Então, como que a empresa te dá poder de posição? Você tem um carro melhor que o outro, você vai ter um cartão de crédito com mais limite do que o outro, a sua sala tem janela, a do outro não tem. Tudo isso são poder de posição que a empresa te fornece. Né? Eu não estou numa baia, eu estou numa sala fechada, né? é, eu tenho uma vaga dentro do prédio versus não ter. Tudo isso é poder de posição que a empresa te dá. Então, ou seja, poder de posição vem de quem? Vem da empresa, quem te dá a empresa. E poder de posição é o quê? Poder de posição é, é aquele poder na qual a gente tem total responsabilidade da nossa posição e, do, e das pessoas que estão abaixo dessa posição para que a gente possa exercer esse potencial. Então... Se eu vou usar poder de posição com o Celso e com o Luiz, eu estou ferrado, porque eu não tenho poder de posição nenhum com eles, hierarquicamente a gente não tem poder, muito menos com, com vocês, eu não tenho poder de posição nenhum com vocês. Então, olha só, eu gosto de trazer para vocês uma metáfora, né? poder de posição, imagina que é aquele cartão de crédito, Gold, né? ele tem um limite. Você pode passar esse cartão de crédito até 10 mil reais. Passou 10 mil reais na sua compra, acabou o teu cartão. Poder de posição é igual assim. Eu posso usar com quem tem abaixo de mim. E mesmo assim tem limite, porque se eu passar muito, aquela pessoa vai falar: o cara está exagerando. Está usando muito o poder dele. Está impondo demais. E alguém escreveu. Então, poder de poção é um cartão de crédito é limitado. Esse é o pior poder que você tem para usar para influenciar alguém. Às vezes é necessário? É necessário, mas cuidado para não repeti-lo, para não se tornar uma imposição. Tá? Vamos lá, vamos falar do outro. São dois tipos de poder. Gente, o outro poder é o poder pessoal. O que, que você acha que é o poder pessoal? Então, na vida nós temos dois tipos de poder, o de posição e o pessoal. O que, que você acha que é o pessoal? Olha, lá, capacidade de influenciar para conseguir o que você deseja, capacidade de modificar o comportamento de alguém, natural, vaidade, conseguir influenciar para características pessoais que ela tem, usar seu exemplo para transformar, usar o soft skill para influência. A partir da capacidade de transformar a vida de seu interlocutor. Olha, lá, capacidade de modificar o comportamento de alguém, levar a capacidade de terceiros, olha que legal. Influenciar de forma natural. Agora, Olha só que engraçado. Poder de posição, quem te dá a é empresa. Poder pessoal, você sabe quem te dá? As pessoas. Por quê? Porque o que é o poder pessoal? O poder pessoal é a tua capacidade de ganhar a confiança e respeito dos outros. Isso só os outros podem te dar. Você não consegue exigir isso de ninguém. Celso, você precisa confiar em mim. Não é assim. Poder pessoal é dado pelas pessoas. Então, se poder de posição é um cartão de crédito, o poder pessoal é uma poupança. As pessoas vão depositando dinheiro infinito. Só que, olha isso, do mesmo jeito que elas depositam, elas podem sacar. Se elas acreditam que você não tem mais esse poder pessoal, elas vão sacando e você vai perdendo. Do mesmo jeito que ele é ilimitado, não tem limite, as pessoas tiram de você também. Mas esse é o melhor poder para se usar na influência. É o poder pessoal. Por quê? É o que te garante um relacionamento, construir e manter um relacionamento de longo prazo. Muito mais do que o poder de posição. Só vocês pensarem em exemplos que vocês têm aí e já passaram. De chefes ou de pessoas que usavam no poder de posição e o que, que você pensava dele. né? Então, o cara usava poder de posição num projeto, no segundo projeto que você vai trabalhar com ele, sabe o que, que você pensa? Deixa esse cara na minha mão. Você vai ver se eu vou fazer na velocidade que ele quer. Você vai ver o trabalho que eu vou dar para esse cara, porque se ele quer exigir, impor, então nós vamos ter um contrapoder. Então isso é muito interessante. Então isso que eu queria deixar para vocês, pra vocês entenderem que existe a tentativa de influência e o poder de posição, poder pessoal. Tá? Vamos lá. Quando eu vou diagnosticar, vamos falar das pessoas que você trabalha. Então se a gente está falando de liderança, a gente está falando de Diagnosticar aquela pessoa que eu quero liderar. Ao fazer o teu diagnóstico, você não pode fazer o um diagnóstico sobre a pessoa. O grande erro na liderança é você diagnosticar a pessoa como um todo. Por quê? Se você diagnosticar a pessoa como um todo, você cria rótulos. Então, eu não posso olhar para o Paulo e falar assim, o Paulo tem um desempenho mediano. Porque na minha cabeça está assim, eu faço 15 tarefas. Quando você me fala desempenho mediano, você está falando em qual? Você tá, porque você está tirando uma média. Como é que você tirou essa média? Você somou o que com o que para tirar essa média? Então, primeira coisa, o diagnóstico não pode ser na pessoa, tem que ser na tarefa. Toda vez que eu for liderar alguém, eu tenho que liderar na tarefa. Para quê? Para aquela pessoa não falar assim, esse cara está pegando no meu pé. Ih, é problema comigo, hein? Então, diagnóstico não é na pessoa, é na tarefa. Outra coisa, diagnóstico não pode ser sobre o passado. Por exemplo, você não pode se responder para si e falar assim, é, cara, o Paulo, ele já tinha feito isso antigamente, então ele, ele vai fazer. Porque a gente cai do cavalo também. Ter feito não significa que eu farei. Pode ter mudado a circunstância, pode ter mudado uma... Então a gente não pode fazer um diagnóstico de desempenho sobre o passado. Muito menos sobre o futuro. O outro grande erro dos líderes. Poxa, mas ele tem potencial. Eu conheço muita gente que cai do cavalo pensando no potencial. Porque o potencial não é certeza. Como é que você vai garantir? Vai falar assim, olha, eu vou dar essa tarefa porque eu acho que ele tem um potencial. Vai lá e faz. Aí quando ele volta, você fica frustrado. Porque você fala, poxa, eu achei que você ia fazer melhor. E ele fica frustrado porque ele falou, poxa, eu achei que eu dei o meu melhor. Mas por quê? Porque ficou tudo no achismo do, do, do futuro. Porque eu achei que ele tinha potencial, mas não quis ensinar. E ele achou que estava fazendo certo e não quis me perguntar. Né? Então, esse que é o grande problema. Tá? E, e, e é isso mesmo. Isso, o PDCA vem muito me, mesmo disso. Né? É, e, que é uma grande ferramenta para gente, a gente utilizar para ser muito mais correto. É, na hora que a gente for implementar uma meta um objetivo um tá? Então, aprendam isso. Não diagnostique uma pessoa. Diagnostique a tarefa que aquela pessoa está executando. Porque o Paulo tem 10 tarefas. Em cada tarefa eu preciso de uma coisa de você. Tem tarefa que o meu desempenho é bom. Tem tarefa que o meu desempenho é ruim. O que, que eu quero dizer com isso? Tem tarefa que eu gosto de fazer. Tem tarefa que eu não gosto. Você não pode me tratar igual nas duas. Um líder coerente e consistente não é tratar todo mundo igual. Ah, tenho isso na tua cabeça. Ah, o, meu, ah, o meu casaco, o meu terno, não serve em todo mundo. É a mesma coisa na liderança. Eu preciso ajustar o meu terno para quando eu for usar numa determinada pessoa. Então, o Paulo, dependendo da tarefa que eu estou falando, é uma necessidade diferente. Na tarefa que o Paulo é bom, eu não preciso perder meu tempo. Eu simplesmente vou lá e falo para ele, Paulo, você está fazendo um ótimo trabalho aqui. Na tarefa que o Paulo está fazendo ruim, aqui eu preciso gastar meu tempo. Porque eu preciso fazer esse cara se tornar melhor. E se eu não sei fazer essa diferenciação, o que acontece? Eu perco o meu tempo de gestor. Por quê? Porque eu tento criar uma padronização. Todo mundo aqui é da saúde, né? É, é, o, famoso, é o famoso diagnóstico errado do pronto-socorro. Você vai lá com sintoma da gripe, o cara fala, tá gripado, toma lá um, um, um, um remédio pra gripe. Só que você tinha uma pneumonia, amigo. O cara fez uma anamnese errada de você. Ele te tratou pela média. Isso... Na, na medicina é chamada imperícia médica, não é? O cara perde o, o CRM dele. Na gestão de pessoas, isso é chamado imperícia gerencial. Você perde aquela pessoa. Tá? Tomem cuidado com isso. Tá? É, outro ponto. Vamos lá. Então, duas coisas que eu quero que vocês aprendam a, a analisar perfil. Então, estão falando aqui, analisar e diferenciar os perfis. Vamos falar disso, é exatamente isso que eu ia falar. Olha só, batemos aqui. Como é que você faz para analisar, então, uma tarefa, Paulo? Você tem que olhar duas coisas. Qual que é a habilidade daquela pessoa para desempenhar aquela tarefa e qual que é a disposição daquela pessoa para desempenhar aquela tarefa. Vocês concordam que é diferente. Eu posso ter habilidade, mas não ter disposição nenhuma para fazer. Vou te dar um exemplo. Em São Paulo, eu não sei se isso é Brasil, essa lei, agora, mas pelo menos em São Paulo, no prédio que eu moro, Antigamente, nos condomínios, você podia deixar o lixo no corredor. Agora o lixo, todo mundo tem que descer até a garagem para deixar no, no lugar adequado, porque os bombeiros disseram que isso é um perigo é, para a vida de todo mundo no condomínio. Se você perguntar, Paulo, você tem habilidade para deixar o lixo na garagem? Tenho, disposição zero. É uma briga com a minha esposa, quem vai descer com o lixo? Cara? Então, a gente precisa entender que quando a gente vai desempenhar uma tarefa no dia a dia, é assim que a gente vê também. Se eu tenho habilidade, se eu tenho disposição. São duas coisas diferentes. Tá? Então, quando você estiver olhando habilidade, eu quero que vocês pensem em três coisas. Tá? Primeiro, se a pessoa tem conhecimento daquela tarefa. Ou seja, aquilo que eu quero que ele faça, ele tem conhecimento dela? Paulo, o que, que você quer dizer com conhecimento? Eu quero dizer conhecimento se ele sabe como fazer. Ele sabe como fazer? Dois. Ele tem experiência? Se ele já fez alguma vez na vida isso. Porque uma coisa é eu saber como. Ele sabe como fazer? Sei. Já fez alguma vez na vida? Nunca. São dois, tá vendo que é diferente? E a última é competência. Se ele está fazendo agora. Essa tarefa, ele está fazendo agora? Então, toda vez que eu for analisar uma pessoa, olha que gestão de pessoas é muito difícil. Às vezes o cara fala, nossa, é fácil. Não é, é difícil. Então, habilidade. Você tem que olhar se ela tem conhecimento, se ela tem experiência, se ela tem competência. Por que que eu digo isso? Conhecimento impactante não garante habilidade. Se eu te entregar um manual de como voar um Boeing, você sabe o um Boeing? Não sabe. E isso o gestor normalmente erra. Porque o gestor normalmente fala, pô, mas eu entreguei para ele onde ele procura, falei dos livros, onde está escrito isso e ele não fez. Ué, não fez, porque é totalmente diferente. Uma coisa é eu ler. Outra coisa é praticar. Conhecimento e experiência são diferentes. E outra coisa é a competência, estar fazendo no presente. Então, isso é a primeira coisa. Segunda, disposição. A disposição você tem que olhar três coisas também. Se a pessoa tem confiança para fazer aquilo, ou seja, ela acredita que ela pode fazer, se ela tem comprometimento em fazer, ou seja, ela irá fazer, e por último, motivação, se ela quer fazer. Então, quando eu estou gerindo uma pessoa, eu estou olhando as duas coisas, a habilidade e a disposição dela. Para determinar o perfil dela, eu tenho que olhar as duas coisas. Senão, eu não consigo. Não dá. Eu não consigo determinar o desempenho. Então, é mais complicado do que simplesmente olhar para a pessoa e rotular ela. E esse cara é, bom. é mediano, vai. Ele é bom. Bom no quê? Médio no quê? Eu não posso rotular o cara, é uma baita sacanagem que eu estou fazendo com ele. Eu estou dando o remédio da gripe. Eu não posso fazer esse erro. Então, isso era outra coisa que eu queria deixar claro para vocês, para vocês começarem. Então, não confunda habilidade com entusiasmo, que é outra coisa que a gente confunde pra caramba. Às vezes você pega aquele cara que acabou de entrar, ele está super entusiasmado, o cara acabou de ser empregado, eu acabei de entrar naquele... E, e às vezes, o que, que o gestor fala? Então, vai lá e faz. Por quê? Porque confunde habilidade com entusiasmo. O cara é tão motivado, sabe aquele cara que fala, não, não, eu já pensei nisso, pensei naquilo, que se a gente fizer aquilo, a gente consegue assim, cê... e você fala, caramba, o cara está indo no caminho certo, deixa ele ir. Quando você fala deixa ele ir, esse entusiasmo frustra ele. A pior coisa na gestão é recuperar o frustrado. É mais difícil do que eu falar assim, deixa eu perder meu tempo agora para que ele não se frustre. A pior coisa para o gestor é tentar recuperar o frustrado. O tempo é muito maior do que se tivesse feito da maneira certa. Tá? Então, entendam isso com clareza. Outra coisa, vamos evitar diagnosticar insegurança e desmotivação igual. No, por que, que eu quero dizer isso? Você está em reunião, você olha aquela pessoa cabisbaixa e você fala, olha lá, está desmotivado. Como é que você sabe que é desmotivado ou não é inseguro? E se ele estiver com medo de se expor? Você precisa saber, no teu dia a dia, diagnosticar o que, que é um comportamento de uma pessoa insegura. O que, que é o comportamento de uma pessoa desmotivada. E tá certo, insegurança, o medo é a insegurança. Tá? A desmotivação pode ser assim, olha, me prometeram que iam me aumentar o salário, me dar uma promoção e não me deram. Tô desmotivado. Não é inseguro. Vocês concordam comigo que é diferente eu tratar um cara desmotivado de um cara inseguro? E isso é, uma grande, é um dos maiores erros do gestor hoje. Ele coloca isso no mesmo patamar, inseguro e desmotivado. Ele não faz uma diferenciação. Assim, tá? Feedback. A gente falou bastante de feedback também. Né? Paulo, existe uma fórmula certa para se dar feedback? Não existe. Mas existem dicas de como se fazer um feedback. E é isso que eu trouxe para vocês. Primeira dica que eu trouxe para vocês é do seja oportuno. O que, que eu quero dizer com oportuno? Faça o feedback no tempo correto. Ou seja, não espera uma semana. Deixa que semana que vem eu falo com ele sobre isso. Uma semana já era. Aconteceram 30 outras coisas e você vai ter que fazer um retrospecto de 30 feedbacks. Seja oportuno. Aconteceu? Faça. Seja específico. Deixe claro o que você quer. Não fica falando entre linhas, tentando contornar a situação. Seja específico. O que, que aconteceu? Você quer dar feedback em cima do quê? E outra, seja descritivo, descritivo e não crítico. Criticar é uma coisa. Descrever a ação daquela pessoa que precisa ser melhorada é outra coisa. Né? Você não pode falar assim, oh, cara, eu não gosto quando você fala com esse tom de voz. Não é isso. Olha, o tom de voz teu alto é, faz com que eu pense que você está mais nervoso do que é. Tá vendo como é diferente? Descretivo e crítico. E outra, aproprie-se. Fala que é você, não fala que é os outros. Porque eu vejo muito feedback assim, olha, a turma ali está dizendo que não está muito feliz. A turma? Não, a turma não. Você tem que falar de você. Tá bom ou tá ruim isso para você? Então, você tem que falar, eu considero que aquele teu comportamento argumentativo nas reuniões, não está sendo sadio para a minha relação com você. Você está falando de você. Aproprie-se. Não é os, os outros que, dentro, se quiserem dar o feedback, vai lá dar o feedback. O feedback é teu. Você não pode dar o um feedback para a massa. Não existe isso. Não é populismo. Não é palanque. Você não está falando pelos outros. Tá? Então, isso é muito interessante. É, bom, aí então, tem um. O Celso deixou uma perguntinha aí, né? César? Como tratar o inseguro quando eu também, como líder, me sinto inseguro também, né? Pô, isso, isso é interessante. É, eu, vou, eu posso deixar isso para frente? Eu vou mostrar para vocês um projeto ah, da tá. Google sobre isso. Legal. É, que é esse aqui, ó. É, colocar. Se você não conhece esse projeto, esse projeto é aberto na internet. Digita lá: Projeto Aristóteles da Google a Google fez o seguinte, exatamente tentar entender quais eram as características de uma equipe vencedora. E olha só o que foi surpreendente nesse trabalho da Google, que ela descobriu que não tinha uma característica, né? que na verdade o que eles encontravam é que era muito menos sobre a equipe e muito mais sobre como eles trabalhavam juntos. E uma das coisas, Celso, é o que a gente chama de segurança psicológica, que é isso que você está falando. Você, como líder, consegue promover um ambiente de segurança psicológica que as pessoas se sintam confortável em falar o que elas não sabem. e expor a insegurança dela. Porque se você não promove esse ambiente, como é que você quer que as pessoas cheguem pra você e contem as coisas? Então, tanto que eu, eu, eu gosto de brincar que eu não gosto, eu, e realmente não gosto, eu não gosto da frase do tipo não me venha com problemas, só me venha com soluções. Porque pra mim essa frase é basicamente dizendo pra pessoa assim, o negócio é um negócio seguinte, se você não achar a solução, nem venha conversar comigo. E aí eu só descubro, eu só descubro na bomba, quando tá pegando fogo. Pra mim, a gente é assim, olha, não me venha em primeira instância e perguntando. Tente você trazer. Agora, se rapidamente você não chegou na conclusão, vamos tentar junto. Esse é o ambiente de, e isso é como você faz para tratar um inseguro quando você se sente inseguro também. Porque se você cria um ambiente que existe uma psico, uma segurança psicológica, você como gestor não terá esse medo. Porque todo mundo está trazendo para você falar, olha, eu sou vulnerável aqui, só que eu não entendo e o que eu vejo é as pessoas com medo de perguntar para o chefe, cara, eu tenho medo de perguntar se ele achar que isso... porque o chefe fala assim isso é o banal, você deveria saber está no teu job description. Aí Eu falo assim, mas cara, é, o job description, qual foi a última vez que o cara leu o job description? Quando ele foi contratado? Outra, quantas vezes você mudou o job description desde que ele foi contratado? Ah, Paulo, todo semestre que a gente, a empresa muda alguma coisa. você quer que o cara lembre de tudo? Você quer que o cara saiba tudo? Então, quem está errado? Né? Então e Isso é uma coisa que tem que ser questionado. Então, esse projeto vale a pena vocês lerem, consultarem, porque ele conta muita coisa legal sobre essa segurança é, psicológica. É, a outra coisa que eles falam é dos, dos membros. Então, você como líder e tua equipe, vocês terem o que eles chamam de uma, de uma dependência uma relação de dependência, ou seja, é, na, eu nem sei se, a gente chama de accountability. O que, que é o accountability? Se você consegue exercer responsabilidades dos dois lados, ou seja, a responsabilidade não pode ser só do líder também. A responsabilidade tem que ser também das pessoas que estão gerindo aquele projeto. E eu, como líder, preciso deixar claro isso. Eu, eu, a responsabilidade é tua também, porque se a responsabilidade é só minha, o que, que as pessoas fazem? Paternalismo. Eu me encosto em você e tudo que acontecer, o que eu falo? Ah, a gente conversou, você não falou que era por aí, então a culpa é tua e metade minha. Então, tem que ter isso. Então, esse projeto Google fala muito dessas coisas, traz dicas ótimas, eu aprendi demais é, com o projeto Aristóteles é, da Google. Gente, o que eu tinha para falar era isso, vou deixar aberto para perguntas para vocês. Esse QR Code do final e o link que eu vou jogar no chat é da tal pastinha que eu vou jogar tudo. Você vai clicar agora, a pastinha vai estar em branco. Por que, que a pastinha está em branco? Porque eu ia esperar para ver tudo que a gente ia dar tempo de falar para eu jogar o conteúdo certo. Então o que eu vou fazer? Eu vou abastecer essa pastinha com conteúdo. Hoje e amanhã eu vou abastecer ela. Então segunda-feira, se vocês clicarem ou usarem esse QR Code, essa pastinha vai estar com repleta de documentos para vocês. E óbvio, tem a Bente, usem a Bente como canal de comunicação se quiserem tirar dúvidas. Usem é, o meu canal de comunicação, qualquer rede social, está é, aberto a tudo, sinal de fumaça, é, pombo-correio, é, que vocês quiserem usar. Eu quero agradecer a todos vocês o carinho é, por estarem num sábado aqui comigo é, e, e trocarem o Firmino e o Salá pelo Paulo. Obrigado, do coração. É, foi muito gostoso aí é, tentar mostrar para vocês algumas coisas do que a gente está estudando em termos de comportamento. tá? Paulo, não foi à toa que aquele senhor, ao entrar no estoque, olhou para você, olhou para você e sugeriu fazer o que você fez. né? Então, é, dentro de tudo que você falou, eu vejo sempre o fator comunicação, verbal não verbal, o olho no olho. Observar as pessoas, né? analisar comportamento né? como um fator é, entre seres humanos fantástico. Né? É, praticando esse tipo de coisa, a gente vai estar sempre identificando potenciais né? a serem desenvolvidos ou não, né? E, e, e vai estar sempre dando oportunidade a pessoas que muitas vezes a gente não tem como conversar com elas, né? mas se a gente começar só a observá-las, a gente descobre que ali tem alguma coisa legal. E foi assim que surgiu o PC, né? Amigo, eu quero te agradecer, tá? Foi uma Imagina. honra, maravilhoso. É, quero contar com você é, em outros momentos, né? Tô vendo que o Serginho tá aí no iPhone, tá vendo o jogo e aqui no iPhone, né? É. Mas, olha, fantástico, viu? Muito obrigado. Imagina, obrigado a você, eu, eu quero Eu quero agradecer, mas antes eu queria realmente que a alguns dos nossos participantes, se tiverem realmente alguma pergunta para fazer, aproveitar esse espaço. Eu acho que é rico demais para simplesmente agradecer e dar a Deus. Dizer assim que, cara, eu tô, eu tô impressionado, né? Eu tô com um mix de sentimento que é o seguinte, olha, infelizmente você não me surpreendeu, porque a gente vê o nível de qualidade que é dos conteúdos que você sempre compartilha, assim eu não esperava nada menos do que excelência nesse nesse evento que a gente está realizando aqui, né, e, e assim, o outro mix é o seguinte, cara, não é, não é possível, como que cabe tanta coisa na cabeça do ser humano, assim, né, então é espetacular, tá, tá sendo um momento de aprendizado, falo por mim aí, impressionante, rico demais, e quero sim, vamos, vamos combinar o seguinte, é, a gente tem um, um chat aqui, que a gente vai gravar todas as mensagens, tudo compartilhar com os nossos, com os nossos participantes, né? inclusive a sua apresentação também, se possível, né? O resultado do, do, não sei se é, se não é, se é a sua intenção, é, deixar aí o resultado das pesquisas e tudo mais. Ah, e aí as dúvidas também, né? Que surgirem, assim, aqui agora, vamos abrir aí, duas ou três duplas, rapidinho, bate bola para o Paulinho poder responder para gente. Se e... eu não souber, eu pesquiso, porque eu também não, eu não, sei, eu não sei tudo, mas se eu não souber, eu pesquiso e te trago a informação depois. Beleza. E aí, dois participantes, três participantes aí, quiserem participar e perguntar, aproveita, pessoal, esse momento aí. Aí vem aquele silêncio. Ó, do é, o, o link eu coloquei aí, vou jogar tudo lá dentro, inclusive a apresentação com as respostas que vocês deram, tá, Celso? Sim. O link não tem senha, o, o link está aberto, a pasta está vazia. Tá? Porque eu não coloquei nada ainda. Mas é o que eu te falei. Hoje e amanhã eu vou abastecer ela de tudo que a gente falou hoje, todos os relatórios que a gente comentou hoje. E quem quiser, a partir de segunda-feira, pode entrar no link e acessar e baixar o conteúdo, tá? o conteúdo de vocês. Show de bola. Andrews levantou a mão aí. Show de bola. Mais, mais duas pessoas no máximo aí para a gente poder. Andrews, deixa eu ver, a levantou e Marivane, tá hum. Fica aí esses três aí, para poder perguntar e interagir com o Paulinho aí. Oi, é, Paulo, tá me ouvindo? Tô ouvindo sim, tô ouvindo claramente. Certo. Boa tarde, pessoal. É, novamente aí, quero até agradecer o Celso, o Zé, todos os demais aí que é, estão participando, você também, Paulo. Nossa, muito rico o seu conteúdo, já trocamos algumas palavras aí é, sobre o, o seu canal, via oral, né? E, meu, perfeito, cara não tenho o que falar, assim, é muito bom tudo isso que, essas informações, é tudo que eu venho ganhando aí de aprendizado com todos vocês. É, pergunta que fica, é a seguinte, eu acho que o melhor, é, uma melhor sinergia entre humanos e robôs, né, inteligência artificial, até comentei aí que eu já trabalhei com inteligência artificial, e nesse período, é, na verdade, a gente ensinava a, a máquina, a, a, aquilo que ela iria trabalhar conosco, né? E em um determinado momento essa máquina ela já ia fazendo essas ações de maneira só, so, né? Solitária e inclusive começou a, a passar, né? É, feedbacks, a máquina passar feedbacks para nós. É, porém, ela não tem aquele o feeling, né? O aquilo que o ser humano tem. Você não acredita que em breve, é, ah, né, vai, vai ter essa necessidade, devido a essa necessidade, já vai ter esse, uma máquina com essa com essa skill, por exemplo? Olha, eu, eu assisti um, obrigado pela pergunta aí, eu assisti uma palestra do, do Caswell, que é o, um dos grandes uh, mestres aí do, do, do Google. É, e o, o que ele diz na palestra dele também é: um, é, é isso a gente está falando de futurismo, é né? uma previsão dele. Ele acredita que a habilidade cognitiva é, em máquinas deva chegar lá para 2025. Então, uma, ele até põe no livro dele isso. Tá? É, mas, é, na verdade, só a, a gente não tem como dizer. E, e realmente, é, é, feedback não existe feedback de máquina. O máximo que ela pode te fazer é um direcionamento e um caminho. Porque o, o que, que a inteligência artificial vê? Vai ler um comportamento, vai dizer, esse comportamento é parecido com esse que é C, e quando acontece C, vai dar D. Então, o que o que a máquina vai te fazer? Olha, eu te guio a pensar como D, mas ter o feeling de dizer o que você precisa realmente, ou como falar aquele D, isso, isso realmente é só o ser humano. Que é o que eu acho que é a grande vantagem hoje, do para mim, do consultor da indústria farmacêutica. Tá? Então quando o cara fala, nossa, tão, tá surgindo agora essa ideia de, de fazer por, por vídeo, de substituir o consultor por máquina, é verdade. Agora, saber como conversar com aquela médica, saber como conversar com aquele médico, o tom de voz, as pausas, né? A, a é... percepção né, que você até é, comentou aí Exato. sobre Ter Ter a essa conversagem... Essa... Percepção... E o Zé mesmo, acho que no, numa outra web que tivemos, comentou sobre até a, a observação do, do, no caso, do propagandista, no, nos PDVs, se eu não me engano. Né? Então, vai de encontro com isso que você acabou comentando hoje. Exatamente. O Zé deu aquele exemplo clássico da, da, de você olhar uma placa de carro, ver que. E isso o robô não vai trabalhar, porque se você vai para o robô falar, entra na farmácia. Vai na prateleira e arruma a prateleira. O robô vai fazer isso, ele vai entrar na farmácia, olhar para a prateleira e vai arrumar mais rápido e melhor que você. Isso eu tenho certeza. Agora, se ele viu na porta de entrada que, sei lá, tinha uma criancinha, ou se tinha. Ele não vai, porque ele foi direcionado para fazer aquilo, né? Sim, até é, aproveitando, Zé, eu peguei essa, esse ensejo que você. Nos passou e agora eu tô com mania, cara, de ficar olhando na frente dos PDVs, mano. <risos> Ontem até tirei foto, cara, de, de um PDV que eu vi algo muito inusitado, inclusive eu até vou escrever sobre isso no, no LinkedIn, E são algumas formas aí de chamar atenção, né? Então, é assim, obrigado e novamente, pessoal, muito obrigado aí por todo o conhecimento aí que vem, se, vem sendo compartilhado por vocês. Obrigado pela participação, Agfa. Agora aí, pessoal, é... quem que falou? Andrus, né? Andrus, por favor, pode ir. Se Paulo? Alô? Que bom, Andrus, tá escutando. É, boa tarde aí, Paulo, boa tarde a todos, né? Boa tarde ao Celso também. É... Nossa, para mim está sendo muito enriquecedor, né? É... É, é novo para mim, né, Para quem pretende ingressar aí no assim, Fantástico aí de propagandista. E dizer que o que eu vi hoje, assim, sabe, igual tá de arrepiar. Porque é algo que eu venho buscando, né, já há algum tempo. Né, e acredito que pra estar tá podendo estar tá num nível é, de alto grau, né, de excelência, é, a gente tem que procurar, primeiro, é, tá, estar preparado. E o que eu queria ouvir de você, o Paulo, ou do Celso, o pessoal mesmo, né, é uma dica breve aí, mas que seja bem como uma flecha. É, qual é o caminho, né, o, in, o inicial do caminho a se seguir aí, para poder estar tá buscando um, um alto nível, o né, um alto nível tá nessa excelência e bem, e bem objetivo, e ter essas percepções enfim, né, ter, ter esses feelings e ter esses skills aí para que eu possa estar tá ingressando aí, né, definitivamente aí nesse mercado. Muito obrigado. Eu, falo, eu falo. falo, Celso? Bom, eu vou deixar uma mensagem rápida e eu passo a bola para você. é Anderson, obrigado pela pergunta. Olha, a gente eu acredito muito tem tem uma essência para transmitir, tá? Entenda a resposta que eu vou te dar. É... tá O segredo está no nome né? No nome do que a gente faz A gente acredita muito Faça benchmark E eu não estou falando do curso não, tá, pessoal? Estou fazendo jabá aqui, não É no sentido de interaja com os melhores Faça questão de estar próximo De quem é melhor do que você Faça questão de sentar na mesa Onde nessa mesa você seja a pessoa mais burra da mesa Porque você vai aprender Você vai crescer Você vai se modelar com os melhores Aqueles que estão vendo o futuro Aqueles que estão construindo o futuro na minha opinião, se você quer fazer parte é, de sempre de, uma, de um seleto grupo que performa melhor, que tem resultados maiores, que tem uma carreira bem sucedida, você tem, você tem que estar próximo de quem é assim também. Exatamente. Paulinho, vai lá, complementa aí. Eu acho, que, eu, eu, eu acho que até essa já, eu acho que essa pergunta acho que vai até de encontro aí meio com, com, a, com a pergunta que o Eduardo fez né também né dessa dica é, eu, eu eu gosto de é, eu sempre dou essa dica para todo mundo gente aproveita o ambiente que você está então interessa a cidade o local e participe de experiências novas é vá o um museu Vá assistir um filme que você... Fa... Ah, putz, eu só gosto de filme de ação. Vai um dia assistir um filme que você não gosta. É, palestras. Vai assistir palestra de temas que você não conhece. Porque é onde você vai aprender mais. É, eu normalmente faço isso. Quando eu vou em, em congresso, em conferência lá fora, eu quero assistir coisa que... Eu não, se eu for dentro do meu tema, eu vou falar, pô, mais do mesmo. Eu gosto de assistir é, temas que não são. Então, por exemplo, agora eu comecei a assistir uma série de palestras que tem para falando sobre a entrada da canabidiol na indústria farmacêutica, que é uma coisa que é desconhecida para mim, é, e que eu não conheço, eu preciso aprender. Então, eu fui assistir uma palestra de um é, fui assistir uma fui assistir a palestra de usuários. É, por que, que o cara usa? O cara não usa. Eu, eu quero tentar entender essa mente desse cara. É, frequenta o que a tua cidade te fornece de museu, de cultura, porque é isso que vai te dar é, esse pensamento um pouco mais aberto de entender que eu preciso ir numa farmácia e olhar muito mais do que o que está na prateleira ou não. É, é isso que vai te dar uma ideia do que está acontecendo hoje na indústria farmacêutica, que é o que a, a indústria farmacêutica, a gente, está passando por um problema que, assim, ela nunca, na sua história, precisou arriscar. Nunca. É. Nunca, nunca. E hoje o que está acontecendo é que está tá ouvindo um, um, uma onda que está batendo contra a indústria farmacêutica. A indústria farmacêutica está falando assim, eu tenho medo de arriscar. As pessoas não querem arriscar. Não é porque ela fala assim, poxa, eu estou ganhando esses meus bilhões e está dando certo, para que eu vou arriscar? E o que acontece é que essa onda está cada vez batendo mais nela. Mais nela. Por quê? Porque é o que a gente chama da consumerização da, da, da saúde. Está vindo do paciente para cima da gente. Ele está tendo mais poder do que a indústria farmacêutica, a indústria farmacêutica jamais achou que isso ia acontecer. Você vê, o Trump agora acabou de... quer uma lei que diga assim, comercial de medicamento, você vai colocar o preço do seu medicamento no comercial. A transparência, gente, transparência, ambiguidade volátil, e a ideia do volátil, eu acho que assim, para mim, é o, a, a, são as grandes sacadas hoje do mercado da indústria da saúde. Se você pensar como representante, um, um entregador de amostra grátis, vai ser um mero motoboy para aquele médico, e aquele médico vai te tratar desse jeito. Ele, toda vez que você bater lá, ele vai falar assim, trouxe minha amostra? Porque você criou essa relação com ele. Entregador de amostra grátis. Gente, amostra grátis, é muito mais do que a gente imagina. O que é a amostra grátis? A amostra oh. grátis, o que você está falando é eu estou te dando a experiência do meu produto para o teu paciente. É para isso que o médico quer. O que, que o médico quer? Eu preciso ganhar a confiança desse paciente. Como que eu ganho confiança desse paciente? Fazendo uma experiência com ele. É muito mais do que ser gratuito. Então, assim... É isso que a gente precisa entender, que esse mundo que a gente está vivendo hoje é transparente e volátil. Se você está entendendo isso e está percebendo isso, eu acho que você tem os é, dois pés para estar tá ingressando nesse mercado e fazendo o que as pessoas estão esperando de você. Certíssimo. É Posso? Excelente. Por favor, Deixa o Batman falar, Celso. Não, hoje eu estou com um super-herói eterno. <risos> de verdade, isso é de verdade Boa Paulinho, primeiramente eu quero só agradecer E não tem como Deixar de ser grato por isso A gratidão pelo conteúdo Pela sua dedicação, entrega E saiba que o pouco que você passou Ele veio da sua essência tá? Da sua visão Como até o Luiz comentou Não é à toa que o cara disse que você estava no lugar errado é, O que o colega que estava falando agora O Andrus falou é determinante, até coloquei essa frase padrão que eu disse que pessoas interessantes são pessoas interessadas e até complementando, Andrés, o mercado ele sempre vai definir os melhores, os medianos e os fracos, se você reconhece que você não está entre os medianos ainda e não está entre os melhores, você precisa subir e para você subir você tem que levar o seu padrão, para isso você tem que ser um eterno curioso, as pessoas mais interessantes, fazem o que o Paulo Crepaldi falou. Eles leem conteúdos que não são do seu dia a dia, eles olham fora da caixa, eles se dedicam. A dedicação, a entrega é o que vai fazer a diferença para qualquer pessoa, para todos nós, saímos do nosso patamar. A gente que fica muito preso ao passado, muito preso às nossas verdades, a gente deixa de enxergar o grande mundo que nos espera. Eu até coloquei um pouco aí, aos 15 anos, eu optei saí sair do lado de uma roda de maconheiros que só via planeta Remp para poder viver uma outra realidade. A realidade de uma pessoa que tem propósito, uma pessoa que aceitou pagar o preço para depois escolher. Então, entenda isso. Para você ser interessante, você primeiro tem que ser interessado. Então, quando você for relevante para o mercado, aí você vai ter sua porta. Viu? É... Paulinho, minha pergunta. tá eu, a gente... eu estou há 10 anos nesse segmento de indústria. 10 anos é é um tempo que é relativamente pequeno para muita gente, né, Celso? Tem muita gente que usa altas escalas de tempo. A minha é curta, contudo, 10 anos bem intensos, 10 anos bem vividos. Eu vejo que a indústria farmacêutica, ela tem se transformado muito. Por exemplo, eu trabalho numa empresa fantástica, uma empresa que ousa muito, uma empresa que arrisca, uma empresa que também tem os seus traços tradicionais. Eu trabalho na Eurofarma, eu estou portanto, 9 nove anos e há quatro anos na função de gerente distrital de Vendas. A minha pergunta é o seguinte, quando a gente fala de liderança, a gente fala que é o que realmente age melhor para a transformação do segmento. Contudo, existe todo uma base que a indústria nunca precisou é, se reinventar tanto, porque ela sempre teve uma venda passiva, ela sempre vendeu facilmente. Hoje os desafios são maiores. Você que está inserido nesse mercado, como é que você enxerga a transformação interna na liderança, para que essa transformação interna da liderança ocorra na ponta do, do GR para o GD, do GD para o propagandista. Tá. Bom, legal, Marivana, essa pergunta. Vou, vou tentar ser um pouco até simplista, porque eu acho que é bem complexa essa sua pergunta aí. Uhum. É, a transformação nunca foi digital, tá, Marivan? Uhum. A transformação sempre foi de pessoas e de cultura. Uhum a época que a gente esteja. O grande problema é pessoas e cultura. O que, que eu tô vendo que as indústrias farmacêuticas estão sofrendo com a com essa rein, é, o que a gente chama da reinvenção da tua cultura. Porque se você não muda a cultura, não muda a pessoa de dentro. Então, não adianta nada o cara ter um speech, não, aqui a gente pensa inovador, vamos buscar coisa inovadora, etc. Mas aí, quando você olha a indústria farmacêutica, ela continua cobrando o rap pelo número de visitas. Ela ainda está vigiando o cara se o cara está indo visitar ou não. Ela ainda está vigiando o cara se o cara está mostrando um visual aid, porque ela está controlando o teu tempo no teu iPad. E aí quando eu entro na recepção de uma médica, eu vejo o representante com o iPad aberto passando o dedo. Então assim, existem algumas coisas que estão acontecendo, que assim, não adianta a gente ter um speech e a gente não mudar a cultura de como a gente está avaliando. Se para a gente realmente importa você criar um relacionamento com o teu médico, por que a gente não está não tá criando um KPI sobre isso? Por que a gente não está mudando isso? Por que, gente, por que a gente ainda continua te mensurando se, é, pelo número de prescrição que esse cara tem ou não tem? Isso. É, então, assim, a, o grande problema é esse. A, a transformação, nunca, a transformação é bem na cultura da cultura para as pessoas. Se não muda a cultura, não vai mudar as pessoas, não adianta. Então, esse é o grande problema, tá, Marivano? Então, é isso que vem acontecendo. Por isso que às vezes você fala, pô, mas eu tenho um gestor lá do estilão antigo. Lógico, estilo antigo porque a cultura da empresa ela não, ela não se adaptou a uma cultura nova e é por isso que você vê, às vezes, muito turnover dessa nova geração. Tá? Por quê? Porque essa nova geração não está nem aí se você é aerofarma, Coca-Cola ou Apple. Tá? Mas não está nem aí mesmo. Paulinho, eu queria pegar um gancho nisso aí que você falou e fazer uma pergunta, meio que às vezes uma convicção minha, eu queria sua validação. Faz sentido ou não? É, eu vejo muito que a indústria ela está na iminência de passar por uma série de disrupções, é a minha percepção, porque a, as disrupções estão, a, a, estão acontecendo nos maiores mercados, nas maiores indústrias, e eu não vejo como a indústria farmacêutica ficar de fora disso. E realmente, quando a gente estuda a disrupção, a gente percebe que a mudança não é digital, isso é, isso é você olhar de uma forma superficial demais. Na verdade, é uma mudança de relacionamento entre marcas, pessoas, comportamento de consumo, enfim. E a gente vê que as primeiras ondas disruptivas, por ser a primeira etapa ali, que é da decepção, né? o grande vale da morte, né? das grandes ondas de disrupção, elas são decepcionantes. né, Elas, elas, elas vêm, às vezes, com a proposta um pouco digital, né? elas vêm com a proposta de mudar alguma coisa e isso não impacta, necessariamente a indústria como um todo se passa desapercebido, mas quando é ajustado ali os ponteiros, né, quando é sintonizado e aí vem uma mudança verdadeira de cultura, então entra-se assim, naquela, naquela curva naquela curva exponencial, né, e a gente vem com os outros Ds, né? que é a própria disrupção em si, a, a digitalização que foi lá atrás, decepção, disrupção, é, democratização, desmonetização, e a gente vê todo um, um, um processo Então assim, eu vejo que a indústria Ela tá na iminência de passar Por uma série de disrupções Eu, eu, eu percebo a importância de agentes externos à indústria para furar Essa bolha e trazer Acho que a ING Marketing e Tra and Training, Ela tem muito essa, essa, esse DNA Disruptivo Acho que a Bente também Como é que você vê isso, cara? Tô, tô vendo alguma coisa aqui Tô, tô sendo é, louco demais De enxergar essas coisas assim não, não, eu acho, que, eu, eu acho que eu tenho minha linha de raciocínio é exatamente essa também, Celso, mas eu, eu acho que é o que tá, todo mundo está percebendo. É, no final do dia, Celso, o problema não é mudar comportamento, porque eu acho que isso é engraçado, a pessoa vai, assiste uma palestra, participa de um treinamento, no dia seguinte ela muda o comportamento, sabe qual que é o grande problema? É você congelar o um novo comportamento. É tentar frear isso, impedir. É, porque mudar comportamento você muda. O problema é você congelar o novo comportamento, o cara não voltar para a zona de conforto. Essa que é a grande dificuldade hoje da indústria. Tá? Então é, é, Essa tem sido minha briga com a indústria. Tentar fazer o cara congelar. Para. Vai. Você vai bater cabeça, é nova experiência, você vai errar. Não volta, não volta. Não vai volta. dar errado. Não, não é. volta, vai dar errado. Interessante. Interessante. Acho que vai acontecer. Tá? Não, não desiste do propósito. Tem acontecido, né? Está claro isso, sabe? É que, é que as primeiras ondas, elas são sutis mesmo, isso é normal, faz parte do processo de disrupção. É, eu tenho certeza que, que você vai ser um grande agente dentro desse desse cenário, um agente disruptivo mesmo. É, e quero agradecer, tá quero aproveitar aqui em nome da benchmarking, em nome dos nossos alunos, dos nossos parceiros, dos nossos amigos. Nós tivemos participação hoje de gestores nacionais, tivemos participação de gestores de marketing, de treinamento... É, tivemos a participação de eventos e até mesmo algumas pessoas muito bem selecionadas desejam ingressar nessa área. Então é com é com muita gratidão que eu quero te agradecer em nome de todas essas pessoas. Né, dizer que, poxa, se, se se o restante tiver aprendido metade do que eu aprendi, caraca, <risos> que presente, né? Então parabéns, é, saio de hoje ainda admirando você mais ainda. É, espero a gente conseguir aí. A, a, novamente, adequar a nossa agenda para estar tá oferecendo esse tipo de conteúdo para as pessoas e vamos embora no nosso propósito, né? Que é transformar a indústria farmacêutica de uma forma positiva também, né? Trazer aí para ela os melhores profissionais, é ser parceiro dos gestores, amigos dos laboratórios. Essa nossa ideia sempre foi. Continuamos assim. Agradecer aí a presença daqueles que têm sempre nos acompanhado também. É, Muito obrigado. Posso deixar um recadinho, Celso? Claro, claro. É bom só agradecer a vocês todos todos todo mundo que está aqui que, que perdeu perdeu esse tempo e disponibilizou esse tempo para estar com a gente para mim o tempo é o nosso bem mais precioso então isso me comove demais por vocês terem feito isso é, para me escutar minha mãe não acredita quando eu falo porque as pessoas pagam para me escutar mas é verdade o <risos> e queria também agradecer algumas pessoas aí que vieram é, são meus colegas das redes sociais também que viram, entraram, eu vi que algumas pessoas aí que eu conheço acessaram, participaram aí também, então obrigado. E não esqueçam, a gente vai começar a segunda temporada do Viorão em julho e essa segunda temporada vai ser super participativa, a gente vai sempre, uma semana antes do convidado, a gente vai pedir para vocês enviarem suas perguntas via áudio e a gente vai editar o teu áudio no podcast, então vai entrar a tua pergunta via áudio no podcast a gente vai fazer o contexto, a gente vai ter uma série de novidades que a gente vai implementar na segunda temporada aí. Então, obrigado aí por tudo e por todos também. Um bom fim de semana. Valeu, pessoal. Quem não conhece o Vioral ainda, vai lá, se inscreva, tá? É gratuito, não dá nem para acreditar, o conteúdo é gratuito. Então, acompanha aí o Vioral, o podcast Vioral, que é espetacular, é sensacional. Um grande abraço, pessoal. Até mais, bom final de semana para todos. Paulo, é, queria agradecer rapidamente aí, é, tanto você quanto o Celso, o Marivânio, aí, por ter me dado a dica. Para mim, está sendo um dos maiores investimentos para mim nos últimos anos estar tá falando e, e aprendendo com né? pessoas que, além de profissionais, são, são seres humanos motivadores né? que transforma não somente a gente como profissional, mas como pessoa e está sendo tão assim para mim tá sendo tão é, como posso tão energético isso e assim estou é, com a vontade de já de iniciar é, agora assim sabe mas dizer que pessoas como vocês são importantes não somente para o profissional mas para dentro da família porque a gente acaba melhorando e tentando se transformar para nossa família e é o que eu busco né então o que eu percebi o que eu vejo dentro da indústria farmacêutica, é isso. Né? Então, somente agradecer, foi enriquecedor, com certeza, eu vou buscar em detalhes, está tudo anotado aqui no caderno, tudo anotadinho, cada palavra, e buscar cada, a, cada coisa aqui que foi, foi dita, para que a gente, para que eu possa é, ser uma pessoa melhor e se transformar no, no grande profissional aí, e quem sabe daqui a um, um médio, a, a curto prazo aí, é, vocês ouvirem falar meu nome. Tá ok? Muito obrigado aí pra vocês. Um abraço. Até mais. Obrigado.